A gente tem essa transexualidade quando você cruza, então, nasceu com vagina, se entende como homem, homem trans, nasceu com pênis, se entende como mulher, mulher trans ou travesti. Quando você tem essa, esse gênero, homem, e mulher, masculino e feminino, alinhado numa linha reta aqui com o seu gênero, você tem uma pessoa cisgênero Então você tem uma pessoa que nasceu com vagina, se entende, se percebe como uma como mulher, você tem uma mulher cisgênero e quando você tem uma pessoa que nasceu com pênis, se entende como homem, vive como homem, enfim, tudo dentro desse espectro masculino, você tem um homem esse gênero. Por que, que a gente nomeia? É, primeiro porque o que não, não é dito, não é falado, não é lembrado. E a gente nomeia para quebrar uma ideia, uma suposta ideia de normalidade que a gente tem no mundo, com mais de 7 bilhões de pessoas, de que existe algo normal. Porque senão nós teríamos as pessoas trans e as pessoas normais. Então, as pessoas trans não seriam normais. Então, para a gente quebrar essa ideia de o que seria normal num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, nada é normal, porque cada um são 7 milhões, bilhões de possibilidades de existência e de vida na Terra. Para não ter essa ideia de normalidade, a gente tem as pessoas é, transexuais e as pessoas cisgêneras. Mas aí, o que acontece é... A cisgêneridade... As pessoas cisgêneras não são questionadas dessa identidade cisgênera delas, quando as pessoas trans são. Foi uma... a mudança de comportamento, a mudança de... olhares, a do, quando, quando eu saio desse, dessa vivência feminina, né? Dessa socialização feminina e passo para o outro lado, digamos assim. Essa socialização, essa vivência masculina Muita coisa muda Porque eu, eu deixo de ser cobrado De algumas coisas enquanto mulher E passo a ser cobrado Muito mais vigorosamente Inclusive quando eu tenho Essa posição masculina Eu acho que a transmasculinidade É a vivência É, é a identidade É o ser É o, é o estar Da pessoa que se autodeclara ser transmasculina Ser homem trans ser um trans masculino não binário, enfim, ou ou a identidade ele ele que vai nomear, ele que vai viver, ele ele que vai se definir.